Deve estar aqui dentro, ó, ó. ó. Bip, aqui dentro, ó. Pode <risos> oh, já um pouco da meio do meio-dia. Quando passa entre o meio-dia e as 3h45, dá nisso. Eu falei pro Sebastião. Sebastião, fica esperto. Não, ele não fica. Oh, meu Deus, gente, é você tá de boa? <risos> oh, ele vem correndo mesmo, hein, tio? Ou oh, você aguenta aí? Vai escorrega, tio. Oh, ó, vou ficar ligados que o chão tá escorregadinho. Ele precisa de capacete e tudo mais. Ah. Do metro. aí, tiozinho. Ah, meu Deus. Manda no berimbau dele. Aguenta. Birimbal, o cara voa. Já. Cai, ó, cai as perninhas dele. Ah, ah, tá. O quê? Ah, ah, meu. Nossa senhora, eu fiz um cara resistente, tio. Ah, meu Deus. Eu vou apresentar aqui, ó. Rapaz, é 18 tiros no berimbau do cara. Ele levanta e espera. Caracinha. dá um chute carioca nesse lock de rotatório. Ó, Pode ele, ele não curtiu, não? hein? ó, pensa num cara que aguenta no pescoço, no zoi, no birimbau, e todas as partes do corpo. hein? tranquilo, rapaziada. É. finalmente chegamos aqui. Ó, ó, ó. pegamos aqui o, o Black and Decker. Paz, é a última chance, de ó, errou. Já é. Rapaziada, o Cabine não, não tinha que arriscar essa daqui, tio. Já estamos já sem salvar um, um bom tempo. Oh. Beleza? Paramos na linha do Equador. Foi tipo. mais ou menos no, no, no rim. O oh, rim! Ó. Ó, ó, ó. Já tá rolando uma cordinha aqui. Vai rolar uma tretas diferente aqui, hein? Vamos ficar espertos. Oh, meu Deus! Desarmão. Pela ódio. Beleza. Rapaziada, tá rolando uma munição aqui. Vamos ficar espertos, aí. Ó. Oh. Oh. Fósforos. O Caverninha esqueceu que tem como tacar fósforo nos lock quando eles estão no chão. Você esqueceu? Já mata os lock na hora. O palito de fósforo é altamente sagrado. O Caverninha não está usufruindo desse estilo de luta. É um pouco suja, mas o palito de fósforo tem que ser usado, aí, Vamos ficar esperto Os caras é sujo, tá bem, oh, você é profissional. Aguenta a porrada eterna. Armarim, fumacinho do amor. Tá rolando uma salinha aqui. Ó, oh, deixa o Caverninha colocar a cabecinha pra trás aqui. É okay. o quê? O Caverninha não curte essa salinha, não, hein? Ó, ó, o que eu disse? Também tá com o pressentimento de que é aqui o local. Antes de sair fora, o caverninho vai simplesmente ó, pegar o item que tá aqui, simplesmente aqui, hein? Ó, ó, melhor ah. o fósforo que ele não, não tinha mais espaço. De boa. Rapaziada, é o que sobrou, hein? V vamos pra missão, tio. Ah, de peito, Sebastião. Boa. Oh. Vamos lá, tio. Ó, tá rolando uns barulhos aqui. Altamente tá sinistro, hein? O que, rapaziada? Ixi! Ah, oh, meu Deus do céu! Vamos ficar esperto, hein. Ó, oh, munições. Oh meu, escopeta aí, né, na hora, hein. Ô, vou... oh, meu Deus do céu. Tá Dá um barulho aqui. Esse... essa gilete sensor aqui vai começar a ligar, ó. Tem que ficar esperto. Rapaziada, seringueta, tio. Já, ó, já cai mais ou menos ó, na veia horta do... do mano Sebastião. Vamos ficar esperto, hein. Cai perto, cara. Direita esquerda. Rapaziada. Tá bem sinistrinha essa parte aí. Eu, eu vou ter que falar a verdade pra vocês. O ponto de controle. O Caverna acabou de salvar o Gamerson. Vamos pegar aqui a garrafinha só pra se acaso o zumbi for um alcoólatra a gente ofer... O quê? Peraí, tio. Oh! Vale isso, jogo? Rapaziada. Se safou. Se safou Eu estou bem Rapaziada, chegamos no segundo ponto de controle Grego, hein? Ó oh. Será que era só dois? Oh meu Deus, sabia que o go, negócio ah! Ei! Tranquilo, rapaziada Vamos simplesmente checar as nossas Probabilidades de treta estamos dois tiros aqui Três tiros de escopeta. E... Alguns tiros de arminha, o que que acontece? Vou ficar esperto, hein? Ó, tá rolando tiozinho por toda parte, hein? Beleza. Primeiro local me parece um pouco mais tranquilo. Vamos bicudar esses lock com o de fósforo, hein? Ó, tem cortadinho, tio. É, é um bom sinal. Do, dois, aí. Ó, ó. Vou tirar a fotinha O Facebook. Tira a fotinha pro palito. De ah, meu Deus. Pera aí, tá aqui, tio. É muita emoção. Ó, pega dois Loki. Mano, pega dois Loki não, hein? Ah, vai tem que perder aí, aí caiu. Ó, ó. Rapaziada, se você não se importa, vou pegar o cortadinho da tiazinha aqui, só pra ficar mais tranquilo, hein. Pode, Rapaziada... ah, meu Deus, vale isso? Ixi! Rapaziada, abriu o boteco, não escutou o barulho da porta. O quê? Oh, tiazinha, vou dar um cortadinho. <risos> Rapaziada, cortadinho bateu, a dor sumiu. Ah, meu Deus do céu. Dor de cabeça na hora, que instantânea vai embora. Beleza. Tá rolando muitos gira-gira desse do, do mal, hein? Vá tomar no caneco! O QUÊ? O Mano MacGyver! Oh, meu Deus! MacGyver não, hein? Rapaziada! Já bateu? Ixi! Como assim, tio? Você fica tá longe ainda! Rapaziada, o Mano MacGyver, ele, ele é perito, hein? Pera aí, tio! Oh, meu Deus do céu, e aí? Tá tudo escuro, como que ver o Loki? Ai, ai, aí, vou pegar, hein? Ó! Oh. Vai bica em MacGyver Vamos ficar esperto, hein Bem, rapaziada Antes de mais nada Vamos bicar essas Essas granadas da amor aqui você baixa, demora 30 dias Pra jogar ela, ó, ó É um movimento Ó Desgraçado Joga no chão e explode Mais ou menos, chefe é assim, ó Ó, no um chão Vap Ele vai vir, ele vai vir Vai brincar. ó vai, ah, bico, bico eu, eu, eu vi a pressão ali, hein Ó, mais um, mais um Vai ficar esperto. Opa, eu bico eu junto, hein é muito amor, hein, Sebastião? Pelo amor de Deus, hein? O que ele tem corrida de Pegasus. Ah, oh, meu Deus, MacGyver, você tem os atributos especiais. Beleza, tio. Então vamos, vamos. Vamos trocar ideia aqui com a nossa sniper. Ó, ó. Ah, né? ideia é bica. Bica! Oh, bica! Rapaziada, ó oh, o MacGyver, foi. O Cabernet já volou todo o seu arsenal, Oh meu Deus do céu. Três granadas grega, arco e flecha explosivos. Beleza? E por último, a Sniper penta, mas estamos zero tiro, mas não tem problema, ó, oh, você que tem uma é isso, você baixa, injeta. Com amor, estamos de volta no game, dude. Beleza, rapaziada, antes de mais nada, vamos checar o perímetro aqui em dois toques, só para verificarmos que não estamos deixando nada para trás, ó, ó, ó. Muito, muito preocupante. Beleza. O que sobrou é a alavanca mágica. Ó, essa é a alavanca especial. Ó, mexeu nela. Ó. Parou tudo. Rapaziada, esse negócio tá se mexendo agora, hein? Quase. Ih! Rapaziada, é. Tem que passar aqui, só que esse negócio se mexe É do mal, hein? Ó. Coisa é baixo. Beleza. O quê? e que? Será que eu tenho que entrar aqui? Ah, eu tô dentro, tio. É de boa. Ó, é de boa. Rapaziada. Ó, mágica. Estátua grega do amor. E aí, Sebastião? Não vai bater nela, não? Não. Mas, é o Sebastião é tão Loki que ele não consegue dar soco agachado. Vou ter que sair, atirar nessa porcaria e voltar e pegar pra você ver as ideias. Ô, oh, meu Deus do céu. Tranquilo, ó. Atira na, na Loki ali. Ô, oh, meu Deus. Ainda é mesmo <risos> agora a gente pega essa chave grega ó beijo já vinha a mais já temos duas viu? ó Em ver ai que delícia Beleza, o negócio subir de passa Rapazé, o caminhão só não tá ligado onde que volta tem que ser por aqui ó vamos vamos ficar aqui vamos ver tá o negócio aqui esse negócio com certeza é prensamento hein você tem que entrar e sair de hoje jogo pilantra tô com medo de você jogo pilantra Rapaziada, quebrou os negócios Ele não tem saída Vamos continuar investigando o local Tem que ser aqui Rapaziada, oh, oh, oh. o Caberninha não vai arriscar ali não, hein Vai ser pelo outro lado Rapaziada, ah, será que é na rampinha grega ali? Ó oh, a porta ali gigante na minha frente, tio Ó, oh, o Caberninha não viu O Caberninha viu a estátua grega, mas não viu A passagem do amor Beleza, já, já passamos, tio. Ah, beleza. agora é só voltar Fazer muito trabalho Com certeza haverá presenças Ô, oh, o que, que é? Como é que é o negócio, tio? Ó! Oh. Passar por trás! Ah. vamos dar aquela caixada, do amor? Tá rolando o um líquido verde aí, hein? Ó, oh. altos! Se inscreve o negócio voltar já era, hein? Só para avisar. Rapaziada, ah. você entraria nesse local aqui para pegar um líquido verde? Você é macho, igual você é macho. Claro que você entraria, ali, Ó, oh. apaga a luz para ficar menos visível. Para os Locks matadouros Vamos subir a escadinha do amor aqui e ver as nossas novas tretas. Rapaziada, local novo, hein? Ó, munição avistada. Munição, tio! Munição! Nada mais nada menos que munição. dois tirinhos do amor! Munição! Tá tranquilo! Pois é, ainda temos uma bala bem né, preta. Um soquinho, três caixinhas! Para o saco! E assim por diante. Vamos, vamos com calma, rapaziada. Ó. Oh. Fazer agora que o Sebastião tá começando a estranhar o local. Uh -huh. O Caverninha já, já tinha me cuidado do mapa. E é secreto do 29. Oh, meu Deus. Tão cheios de mapa. É tudo legal, né? É agora, tchau. Ó, caiu aqui. Ó, escoprita na mão, hein? Tranquilo. Daquele jeito. Ha! Mais caixas vamos. Oh! oh meu Deus. Oh, meu Deus, tem mais mano MacGyver. <risos> Mas, e aí, o que a gente vai fazer? É okay. fazer? Vamos tentar matar o Loki por trás. Só que o MacGyver tá altamente armado, tio. Até os dentes. É Será que tem concorrente? Oh, meu Deus. Ó. Oh. Rápido! O, o cabernet tá até torcendo o pescocinho aqui que a Ah! Gente... Oh. Achou! Será que ele viu? Sim. Mentira. ele viu? Rapaziada, olha os Dois amigos. Rapaziada, acho que não tem mais granada não, hein? Vamos completar. É o que sobrou, tio. Oh, peraí, aí! Oh, Ó, tá a fogueira. O que é dois, MacGyver? Olha, yeah. tem como não, hein? Vaza. Queima. Joga esse jogo no inferno. E aí, jogo? Ah, meu Deus. Você vai fazer o que agora, tio? Ó. Oh. Anda nesses MacGyver. Mas tem como correr. Tem que ter, tio homem. Corre, pera pra quem tem. Tem caixinha ali, vai ficar. Tranquilo. Você baixa, é? Rapaziada, dá um nos laser. Dá um nos... Agacha, corre. tem ah, a ah, ah, ah, manivela. Ó, o local pra treta é, é grande. Se fodeu. Mas tem dois mano MacGyver. É impossível matar esse bolo. Eles são altamente blindados. Profissionalizados. Indestruíveis. Tem manivela ali. Ô oh, meu Deus, a munição escopreta, hein. Ó, oh, uma luz no fim do túnel. Oh, tô bem, eu oh, tô bem. Oh. Ó, ó. Ele sente hein. Ó. Oh. Rapaziada, sente escopreta, hein. Ponto fraco, o Escopreta tá bicando forte esses blocos. Oh, acabou a munição de escopreta. beleza. Tranquilo, tá tranquilo. Tá tacarreia na bunda dele, só. Oh. Ó. Oh. Isso. Beleza. O oh, que okay. ele já passa bicando? Passa dando surdão, hein seus lock. Rapaziada, ó, oh, caninho tio, pega caninho colado na parede Eu vou pegar os caninhos pra pegar nesses loks Ô oh, meu Deus, até que hora vocês vão ficar geek geek Ó, ah! ó oh. oh. Ei, não sente não tio ah, ah, ah, oh. ah, ah, ah. tá ferrada tio, mais ou menos isso Ó oh. oh. Pera aí jogo o oh, jogo, vai dar punição, não jogo, pelo amor de Deus jogo. <risos> Na minha não tem como oh. Peraí, peraí. Tá de boa, momento cafezinho da tarde Já viu, né? Rapaziada, faltou açúcar no café. Rapaziada, ah! vamos fazer uma estratégia grega aqui, hein? Ó, taca a garrafinha. Vap! O Loki vai ali ver. Vai lá ver, é que é? 20 tinto, tio. Da parede. Rapaziada, parece que o Loki não gostou não, hein? Não. Ó, ó, ó. Vamos lá picar esse Loki agora. Na moral. Na amizade. Beleza. Tranquilo. O que que acontece? Oh, meu Deus, eu perdi sem querer. Rapaziada, temos 43 de <risos> negócio aqui. O Caverninha não fez munição, hein? Tem altas paradas pra fazer munição aqui. Vamos ficar esperto em Caverninha, pelo amor de Deus. Beleza, já cai nessa, nessa arminha do amor aqui? Fabrica isso aí, ó. Oh. Ô oh, meu Deus, eu fabriquei errado, hein? Ah, oh, meu Deus, eu vou fabricar esse profissional. Ó, aí, aí é bom, hein? Beleza, rapaz. fizemos altas munições. Nossa, altas, graças a Deus. Armados até os dentes em termos de arco-flecha. Vamos agora simplesmente começar a picar os locks e quebra caixinha aqui Rapaziada, eu, eu queria desativar aquela... Aquela paradinha do meio ali, sabe Será tem como? Ó oh. Isso! Beleza, rapaziada, me parece que está indo bem agora, cadê os locks? O que eles vêm? Ó, que aí, Cadê eles? estão vendo! Peraí, <risos> aí, pega aqui munição vape, vaza! Rapaziada, ele já passa dando soco. Não é aqueles caras que para não, tio. Esse cara aqui passa de táxi. Dá soco. Ó, aí o né? deles. Tranquilo. Ó, tem uma flechinha aqui. Pega. Achei. Tá cheio. Beleza, cadê os logs? Não sei. Rapaziada, só, só relembrando que ele chega dando surdão, hein? Ó. É um tiro sai fora, tio. Deixa os locos ali abrir navios. Dar, Beleza. Rapaziada, ó, ó, ó. Já viu um Loki aqui, hein? Ó. Gelina aí. Né? Ah, meu Deus. Tá com a sub-zero dos lock. Dois. Ó. Isso! Isso! Ó, oh, bica! Ah, meu Deus, aí eu quero ver... Quero chegar no surdão! Ah, o jogo pilantra, hein? Rapaziada! Ó, oh, tá com o verdinho, que eu nem sei o que, que é! É o verdinho bica! Ó, né? oh, meu Deus, eu quero o Zeme! Ah. Nossa, ele sai faísca. isca! Rapaziada, faz cão de oh, Draksters, atacando laser, faz até pega na parede, aí, pelo amor de Deus, em fogo e tudo mais, manda todos os elementos da Terra. É, é nível 20, hein? Ó, tem um bloco aqui. Pelo oh, amor Deus, Sebastião, pelo amor de Deus, hein? Não me assuste. Ó, não, estou vendo na cabeça desse bloco nem para ele se mexer. Oh, Fui lá errado? Eu... Tô calmo! Tô calmo! É, é, é tranquilo! Ó! Olha! É fogo agora! É! Meu Deus! Sebastião! Olha! O Sebastião está mal criado demais, hein! Ó! Seringueta de ó! Vaza! Beleza! Sering... Seringuetamos! Ô! Oh, meu fogo arde! Eu quero ver o arder! Pode dizer, os caras é prova de bala, prova de fogo, prova de querosene! E ainda sai dando porrada, tio, ó. Oh, tem um caveirinho, caveirinha é do mal, hein? Olha, ele já tá aqui! Olha! Oh, ele... Ah! E aí? Tem os dois, nego um morreu ainda! Como é que é? Ô jogo! Oh meu Deus! O oh, Sebastião não quer morrer! Ele tá dando surdão! Rapaziada, <risos> o Sebastião não pode correr, não, pelo amor de Deus, hein? Desobediente! Aí é bomba, tio, aí é bomba. Aí quero ver no ar Ah, mas eu quero. Shinko? Ó, acabou tudo! Beleza, sobrou as arminhas, hein? Já é o verde! Ah, oh, meu Deus! E morreu! Pois é, matei! Rapaziada, é, matei! Oh. Ah, matei! Rapaziada, é, suador! Jogo maldito, pilantra, vagabundo, salafraro e lazarento! Então calma. Vamos continuar com a nossa jogatina do bem. O que, que acontece? Simplesmente temos que verificar se sobrou algum tipo de munição na sala. Mas, pelo que me parece, é atrás do pano aqui, ó, agora me dá escopeta. É, velho, vocês vestirinhos de escopeta aqui. Vamos rodar esse mancho do navio aqui. Ó, oh, rápido, tranquilo, rapaziada. De volta A missão. Escopretão na mão. Averi. Como é que é negócio? Não sei. Pois é, eu vi o um negócio ali rodando ali. Averiguando o local: estrogomilho de abacate. Cajadinho do amor. Ai, que delícia. Fica esperto, hein? Ó, oh. Lavanquinha grega. Beleza, ó, ó Parou o portador de carne Vou passar a agachadinha aqui Cuidado que vai fazer a franjinha do Sebastião, hein Oh, meu Deus, vou ficar esperto do Sebastião é de... Sai do local cabreiro, vem pro sinistreiro Vamos entrar na portinha Calma, calma, cabreirinho, ó a Portinha agora abre Ó, tem que mexer aqui no negócio aqui Ó, ó, agora abre Vamos, vamos de... cair dentro de boa Ué! O que? Oh meu Deus Tava calmo, tia. tava calmo Tava de boa Rapaziada Estou tranquilo, estou de boa O que? Você viu aquele negócio na janela? Não vi Tô bem Cadeira de roda, oh meu Deus do céu Ó, oh, lock no chão Rapaziada, e aí? Como é que é o negócio? Não tô lembrado não Pois é, estão tentando assustar o caverninha Estão muito bem conseguindo Não teve graça Não tô aí não, moço, não tô aí, não. Rapaziada, vamos... Ó, anatomia Profissional, hein? Ó, e musiquinha no fundo, do amor. Tá escutando essa musiquinha do amor? Eu não escutei Quer não Quer dizer que o amor está próximo, tio Ó. Mais um... Rapaziada, a gente vai equipar o, o Sebastião, com tá com 23.000 de Shell Verde, vamos mandar esse cara ficar mais forte, hein, pelo amor de Deus. Beleza, ó, tá rolando um micro aqui. É o micro-ondas do o aqui. Uma porta simplesmente gigante e uma portinha do profissionalizador, que é onde iremos no momento. Ó, entra no espelhinho do... E onde é que é o negócio? Vamos entrar nesse espelhinho grego aqui. Rapaziada, sinistrex, hein? Tranquilo, di diretamente. Esqueceu de alguma coisa? Como é que é o negócio? Do que, tiazinha? Você esqueceu? Vamos trocar ideia. Esqueceu, você é burro, hein? Rapaziada, tiazinha passa por mim, nem troca ideia, hein? Cadê a reverência? Rapaziada, vamos lá pra cadeirinha de roda grega, ó. Ó, oh, já empina ela, tio. VAP! Rapaziada, o que que acontece? 25 mil pra aumentar a saúde agora. Essa grana é muito alta, de momento. Temos que aumentar essa corrida grega, tio. Não importa como. O Sebastian é muito podre, mas também temos que aumentar o soco, gente. O soco dele é um lixo. Também temos que aumentar a seringa, tio. Que não recupera nada, rapaz. Ou, ou seja, é, não presta, joga fora. Vou, vou aumentar a seringa do amor. Rapaziada, era pra aumentar o soco e a duração da corrida, hein, Oh, meu Deus, eu vou aumentar a duração da corrida grega aqui. Vamos ver se dá pra equipar alguma coisa das ermitas aqui, pelo amor de Deus. Capacidade no pente da escopeta. Vap, tá aumentado, é nóis. Relembrando que temos duas chavinhas do amor e munição dos gameplays passados nas gavetinhas gregas. E vamos investigá-las agora, Vap. Beleza, rapaziada. Coletando o amor passado, ó, ó. Dois tiros de rifle. Vap no Sebastian. Vamos abrir essa daqui que tá mais ou menos olhando pro Caverninha, ó, curte hein? Oh, oh, meu Deus, se eu peguei a pior possível. Droga. 20 tirinhos. Ah, meu Deus, vamos abrir essa daqui, meu Deus. Ah, abre essa daqui, Sebastião, abre qualquer uma que você quiser. Pode ser, deixa o Sebastião escolher, hein? Ó, gel verde. Tomara que seja 7 bilhões, hein? Vamos ver. Acertou. Já tá quase melhorando o soquinho do amor. Vamos precisar de mais um pouquinho.